Viva! Iremos agora resolver um exercício sobre conjuntos que envolve o conceito de complemento relativo, aqui, B menos C, e o conceito de conjuntos disjuntos, de aqui. Especificamente, iremos demonstrar que sempre que o conjunto A é subconjunto de B menos C, então. A e C são um conjunto de juntos. Antes, vamos tentar construir alguma intuição sobre esse enunciado. Há três conjuntos envolvidos, A, B e C. O conjunto B menos C é mencionado explicitamente. Sabemos que ele contém todos os elementos de B que não são elementos de C. E temos uma suposição sobre A ser subconjunto deste conjunto B menos C. Podemos concluir daí que nada está aqui, nem aqui e nem aqui. Podemos, portanto, apagar essas fronteiras aqui do conjunto A e concluir que este conjunto vive aqui. Deveria parecer óbvio, portanto, neste caso, e este conjunto, por maior que possa ser, não tem nada em comum com o conjunto C. Outra coisa importante é entender bem as condições de verdade de uma seção da forma C pertence a A menos B. Se, por um lado, muitos afirmam compreender que esta expressão significa dizer que C está em A, mas se não está em B, é surpreendentemente fácil encontrar quem não compreenda o que significa a expressão C não pertence a A menos B. Ora, em princípio, bastaria negar a nossa conjunção de acerções aqui embaixo. Ao invés de termos ambos C pertence a A e C não pertence a B, agora... Temos que C não pertence a A ou C pertence a B. Isso pode parecer um pouco estranho, não intuitivo, e pode parecer até difícil demonstrar uma expressão assim. Afinal de contas, trata-se de uma disjunção em que um dos disjuntos envolvidos é negativo. No entanto, é fácil reescrever essa expressão na forma de uma implicação. Demonstrar uma implicação como essa é bastante simples. De forma direta, podemos assumir o antecedente e tentar, com isso, concluir o consequente dessa implicação. Vamos proceder agora à demonstração desta asserção no enunciado, segundo a qual, se A é subconjunto de B menos C, então, A e C são disjuntos. Farei isso de duas formas diferentes. Na primeira delas, eu iniciarei por um argumento direto. Logo, iniciarei pela hipótese 1, segundo a qual A é subconjunto de B menos C. Frequentemente é útil deixar bem claro para onde estamos indo. Eu vou, portanto, escrever aqui o nosso objetivo, onde queremos chegar. Queremos mostrar que A e C são disjuntos, que eu posso escrever da seguinte maneira. A interseção com C é vazio. Todos sabem e são capazes de demonstrar que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer coisa, em particular de A interseção com C. Portanto, bastar nos I aqui demonstrar que A interseção com C é subconjunto do vazio. Com este objetivo, portanto, podemos começar da suposição de que x é um certo elemento do lado esquerdo, a interseção com c. É claro, pela definição de interseção, que neste caso, x pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto C. Ora, do item 1 e do item 2 temos a possibilidade de usar a definição de inclusão para concluir que x pertence a b menos c. Deste novo item, que diz que x é elemento de b menos c, podemos invocar a definição de complemento relativo para concluir tanto que x pertence a b, quanto, em particular e mais importante aqui, x não pertence a c isso é importante porque é exatamente o contrário que dizia o item 3. Temos uma contradição. Isso não é estranho? Eu comecei uma demonstração direta e terminei com uma contradição? Não, não é estranho. Note que a nossa suposição era de que x era elemento de A interseção com C. E recorde que queremos demonstrar que todos os objetos de A interseção com C estão no conjunto vazio. A definição do conjunto vazio, contudo, nos diz que nenhum objeto está lá. Tudo que segue daí, portanto, é a negação da nossa hipótese original de que x é elemento de A interseção com C. Não há tais elementos. Logo, dado um x arbitrário, Concluímos que ele não habita a interseção de A com C. Essa interseção não existe. A e C são disjuntos. Algumas pessoas preferem travestir essa demonstração em uma demonstração por contradição, supondo inicialmente que X pertence a essa interseção e concluindo que isso não pode ser o caso onde essa interseção é vazia. Do ponto de vista da lógica clássica, a demonstração que eu apresentei antes de fato não era uma demonstração por contradição, mas uma demonstração por introdução da negação. No entanto, não será importante aqui fazer a distinção entre essas duas apresentações dessa demonstração. O que é curioso nessa segunda versão é que, Começamos com uma demonstração direta e, ao final, introduzimos um raciocínio por contradição. A próxima demonstração que eu apresentarei deste mesmo fato iniciará por contraposição. Eu vou apagar aqui esse desenho para ganhar um pouquinho mais de espaço. Eu vou começar agora supondo, portanto, que A e C não são disjuntos, ou seja... Possui uma interseção não vazia. Mais uma vez, como já sabemos que o conjunto vazio é subconjunto de A interseção com C, tudo o que podemos estar dizendo aqui é que A interseção com C não é subconjunto do vazio. Em outras palavras, há alguma coisa, algum indivíduo que vive dentro dessa interseção. A definição de interseção, por sua vez, nos garante que este algo, X, é membro tanto do conjunto A quanto do conjunto C, os dois conjuntos aqui envolvidos na interseção. Esta foi a primeira vez que paramos para respirar desde que escrevemos a primeira suposição dessa contraposição. Então, talvez estejamos um pouco perdidos e pode ser que tenhamos nos esquecido de para onde estamos indo. Eu vou escrever aqui, portanto, esta recordação de que o que desejamos aqui, obviamente, é mostrar que A não é subconjunto de B menos C. Ou seja, a suposição de que A e C não são disjuntos de deveria me levar à demonstração de que A não é subconjunto de B menos C. Note que já sabemos algo sobre X e A e sobre X e C, mas nada sabemos até aqui sobre X e B. Faremos, portanto, aqui uma análise de casos, dado que, classicamente, só há duas opções, x é membro de B ou x não é membro de B. Podemos identificar aqui o uso, nessa demonstração por casos, do chamado princípio do terceiro excluído. Ora, daí, juntamente com o fato de que x é membro de C, nós não podemos dizer que x seja membro de B menos C. x era, de fato, neste caso, membro de B, mas o complemento relativo com o conjunto C que contém x retirou ele daí de dentro. No segundo caso, considerando que x não é membro de B, podemos usar a definição de complemento relativo para concluir que ele não é membro de B menos... Qualquer outro conjunto, afinal, ele já não estava nem em B. É interessante aqui tomar esse outro conjunto em particular como sendo o conjunto C. Com esta manobra, temos concluído em ambos os casos que X não é membro de B menos C. A conclusão da análise de casos, portanto, é que X, de fato, não é membro de B menos C. Esta informação, juntamente com a informação anterior de que x é membro de A, nos permite concluir invocando a definição de inclusão e usando esta testemunha x, que o conjunto A não é um subconjunto de B menos C, como queríamos demonstrar. Mais uma vez, nessa demonstração, aconteceu uma coisa curiosa, que foi uma composição de estratégias de demonstração. Começamos por uma contraposição e, ao longo da demonstração, fizemos também uma demonstração por casos. O que acontece agora se eu usasse a minha análise anterior sobre as condições de verdade ou de falsidade? da seção sobre um certo conjunto não ser membro do complemento relativo de outros dois conjuntos. Esta é uma seção com esta forma. Eu proponho, portanto, reescrevermos esta parte da nossa demonstração usando esse conhecimento. Para mostrar que x não pertence a b menos c, eu irei assumir que x pertence a b, e mostrar que isso implica em x pertence a c. Ora, este caso, x pertence a b, consiste no primeiro daqueles dois casos da análise que fizemos antes. E já sabemos que podemos usar a definição de complemento relativo junto com a informação de que x também está em c, pelo item 2, para concluir que x foi retirado de dentro de b, pelo complemento B menos C, onde X não pertence a B menos C. Já temos tudo o que precisávamos para concluir, a partir da definição de inclusão e da nossa testemunha X, que o conjunto A não está incluído no conjunto B menos C. Esta nova demonstração, que se fez valer do nosso entendimento sobre as condições de verdade de uma asserção com esta forma, envolvendo o complemento relativo, revelou-se muito mais simples e curta do que a demonstração anterior, ao transformar o problema anterior em um problema que pode ser resolvido via raciocínio hipotético, sem análise de caso. Ambas as demonstrações apresentadas aqui em... Ambas as variantes aqui apresentadas são argumentações corretas para o nosso problema original. Resta decidir qual delas é mais convincente. Isso eu deixo a critério de vocês.